Olá, meus amigos, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Acabei uma live agora e falei, não, agora eu vou gravar um vídeo para o Amigos do Bem, que é essa instituição social, que eu sou voluntária há mais de 20 anos, né? E a gente precisa muito, muito, muito da ajuda de todos vocês, tá? Por quê? Porque todos sabem, né, a situação da, de Recife e das fortes chuvas, enfim... E o que, que a gente fez? A gente tinha arrecadado 570 toneladas de alimentos na última arrecadação para o sertão nordestino, né? Porque o Amigos do Bem é uma instituição social onde a nossa causa é erradicar a fome no sertão nordestino por meio de transformação social né, e local. E aí a nossa ó, presidente, a Alcione, ela estava voltando, né? Até da última arrecadação que a gente mobilizou, que foi o aniversário dela, foi uma campanha muito forte, né? A gente mobilizou muitas pessoas para essa ação. E ela falou: não, gente, pode parar. Para tudo, por quê? Porque agora a emergência está lá em Recife. E a gente nunca tinha ido para Recife, né? A grande Recife, enfim. Ela, né, aí ela teve uma reunião com, com a gente, né? Com nós voluntários. da antes de ontem, e ela falou, gente, eu preciso de vocês, né? Agora a gente, além de também contribuir lá com o Recife, né? Porque a gente ainda continua contribuindo, a gente ainda precisa agora levar os alimentos para o sertão nordestino. Então, eu quero passar esse vídeo agora dela só para vocês entenderem um pouco a realidade e daqui a pouco a gente é, volta a falar aqui, tá? Deixa eu passar aqui. Nós estamos aqui com os nossos voluntários, trabalhamos a noite toda, nessa madrugada toda, separando roupas, alimentos, os caminhões estão chegando, para que a gente ajude as pessoas que estão aqui no Jaboatão, que perderam tudo, aqui mais de 10 pessoas morreram, as pessoas estão desesperadas, estão todos precisando de ajuda, então a gente pede ajuda para todos que possam colaborar nesse momento difícil. E nós, amigos do bem, estamos aqui. Vamos fazer o que a gente pode. Como diz o nosso lema, se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Estamos com mais de 50 voluntários e vamos trabalhar e fazer um pouco do que, do que a gente pode. Vamos lá. Então é isso, né, gente? Então eu peço, quem puder ajudar, com 30 reais, com 50 reais, o que for, entrar no amigosdobem.org, né? E aí tem lá o botão vermelho, doe agora. Ou se não, também eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para que vocês possam colaborar, quem puder. Tá bom? Então, assim, eu estou lá mais de 20 anos, sei que realmente funciona, sei que realmente é uma instituição séria, mais de 30 anos, né? Então, ou seja, é, se tocou no seu coração, eu te agradeço, tá certo? E espero que você esteja bem com a sua família e estamos juntos. Até mais. Obrigada, viu?